Percebam que todas as skills, do... todas as skills, todas, que são problemáticas, elas são problemáticas porque elas são... Elas não são skillshot, que é só clicar. Push do Mozahar, Q da N, R da Sindra, Q do I. Todas as skins problemáticas são point and click Ult do Caim, ult do Nock Todas, o Q do GP Vamos pensar alguma skill point and click que não é tão forte Vamos pensar nos champions que são roubados, vai Os champions que são fortes Kaisa, o Q da Kaisa é point and click Tristana, o E e o ult da Tristana são point and click Pessoas não gostam de jogar contra Eco. Echo, não gostam de jogar contra Fizz, não gostam de jogar contra Zed Ult do Zed, E do Echo, Q do Fizz Não são skill shots Caçadinho já recebeu acho que uns 30 nerfs no Q desde que foi lançado O W do Maokai já foi, o Maokai ele foi muito nerfado já por causa do W também Ninguém acha a ult do Urgot roubada Porque que é um que skill shot A ult do Urgot literalmente te mata quando você tá com 25% da vida Já ouviu alguém falar que a ult do Urgot é roubada? Eu nunca vi A ult te mata quando você tá com 25% da vida Ou seja, contra o Urgot é como se você tivesse 25% de vida a menos Eu nunca vi alguém falando que a ult do Urgot é roubada pegar qualquer coisa, gente pegar o pedregulho Olha, caçadinho em mid. Eu não vou fazer AP, eu vou fazer tanque. Fazer tanque de aperto dos mortos. Muitos bonecos fortes lá. Não, não pega Jana. A nossa compra tá fechadinha se você pegar um boneco decente. Tipo uma leona. Um brown. Pega Jana. Um não, não caçadinho lá. Não ca... o que é isso. Ah, bem bom. Agora, agora tá perfeito Agora ninguém segura Nossa, esse jogo é paraíso da Gwen, né? Acho que eu não deveria fazer tanque, não Bom, não tem escolha agora, mas... Não, mas eu acho que entre Janna e Karma eu prefiro a Janna mesmo Nessa situação aqui Mas a Janna tira o sim tira o Sin, tira a Gwen Ah, devia ter feito a P, tô, tô triste que eu não fiz a P Seria é melhor Tô dando uma free lane pro Caçadinho Quem será que é melhor na side? Caçadinho ou malfight? Algo me diz que não é malfight <risos> Nossa, que da hora que fica quando ele tá sem a passiva Fica com umas marcas nas costas dele Nossa, mano, eu tô pensando em upar o W, sabia? O e e não, não tem por que upar o Q nessa matchup, eu nem peguei cometa. Isso. Ah, triste, slowzinho. pro vídeo. quero perder a experiência, não. Sei lá, não entendi o que a gente queria, me que entender. Nesse momento aqui eu perco bem hard pro caçadinho, porque eu não consigo trocar com ele. Alguém passou em hard Alguns caçadinhos, isso não acontece sempre, mas alguns caçadinhos acham que quando tem ult eles são imortais Nem sempre isso é verdade Óbvio que se for só pra mim ele é imortal, tipo, não tem como ele morrer pra mim Mas... eu tive pode morrer <risos> Pro caçadinhos foi maravilhoso, né? Parece ser o de verdade. Será que é? Dei 190 de dano nele? Não é o de verdade. Eu dei mais dano do que eu posso dar. <risos> A skill dá 180 de dano, mas no Chaco dá 190. Que isso? <risos> Nossa, eu bati pela parede. Da hora. Que isso? A mulher foi solada pelo Shaco Não é possível. Essa cara tá de sacanagem. Alguma coisa ela tem que estar tá fazendo de muito errado. Alguma coisa ela precisa estar tá fazendo de muito errado. Não sei se esse flash era necessário, mas tudo bem. Pelo menos a gente matou, né? Ou incapaz de afirmar que era necessário o flash. É isso. A policia achou em algum momento que eu ia recuar ali Tava muito enganado aqui que isso? Morreu já? Se a gente tivesse visão desse mato Mas se pá, isso é dragão nosso ainda Caso o eu consiga uma killzinha Ele se flechou, vocês acham? Não sou capaz de decifrar se ele fechou ou não Mas o nosso carry tá fidado, então tá safe Não vou dar fé que ele sim ia chegar ali não E fez muito sentido ele tá ali Vamos pra isso daqui pro Chaco, muito chatinho Daqui a pouco a gente tem que fazer a corta cura, né? <risos> Bait estranho Estranho no sentido de que Pessoa que imaginar Que ia ter uma Zaya Nesse mato Completamente ilógico Ah, show de base, né? Era completamente lógico ter uma saia ali. Mobilizar um campeão. Putz, mas eu só imobilizo na ult, né? Agora que eu parei pra pensar, que talvez esse item não seja bom. Eu só imobilizo na ult. Quer dizer, se eu não acertar a ult, esse item é inútil. Não sei porque eu tô fazendo essa porcaria. É uma bela porcaria, né? É uma bela de uma porcaria. Fazer agora, já comecei, Dane-se. Mas uma bela de uma porcaria. A gente pode só juntar a mid da igreja, né? Você acha que pode me enfrentar? 360 de vida destroçada, não sei se é relevante. É de mentirinha. Pera, esse boneco só presta se a gente ficar dando chase nele, por isso que eu vou dar chase nele. Eu pago internet para isso, para perder meu tempo seguindo o chaco suporte. É nossa. Aí me provaram, né? Cadê o Chaco? Cadê o Chaco? Eu ia ajudar, não ia <risos> Eu não ia roubar Tá espada do rei, tá a disparada do rei Bom, já tá com todos os itens do jogo, na verdade, né? As ultes foram boas, pelo menos. Nossa, destroçamos bastante vida com item na saúde. Será que ele já conta na skill que dá o CC? <risos> Nossa, ele se arrependeu na hora do quezinho Ele se arrependeu no mesmo instante AH! Não valeu, não pegou, não pegou Agora eu preciso disso daqui para ter quarta cura Grave hein, se eles pegarem baron Será que dá tempo de chegar? Acho que nem a pau Agora ele deve estar lá já também Bora, Karma! Quase, quase chegamos E é isso, dando engage, né? NÃO! Poxa, estraguei a última ult do jogo Tudo deu errado no final. Tristeza. Não, o não faz zones. O faz zones só quando tá contra Silas. Pra ele não roubar ult. Mesmo assim, é bem... O cooldown dos é bem maior que o cooldown do do Silas Mas oh, não interessa, as lutas todas foram boas, menos essa última <risos> Foram todas boas Tirando a última Geraldo do Azir Azir é forte, sólido Mas ele é muito lento pro jogo, né? Por isso que não ficam ali no competitivo agora Mas pra solo aqui, é tranquilo É tipo uma Oriana mais difícil Pensa no Azir como uma versão mais difícil da Oriana E, e que precisa ser muito bom pra jogar também Azir não é um que você pode pegar e sair jogando bem Como ele tem uma mecânica muito diferente do normal que ele rola os soldados Ele... você precisa estar acostumado a jogar com ele. É tipo, a Sol. Não tem como pegar o Orelhão Sol do nada e sair sabendo o que tem que fazer, sabe? É uma mecânica única do campeão. Você precisa jogar algumas partidas pra entender como é que funciona. Por isso que eu não curto tanto pegar o Azir do nada, assim. A chance de jogar mal é muito alta. Música